Mais um vídeo hoje, pessoal, estamos aqui E hoje, pessoal, estamos aqui de volta, né? Que faz tempo que eu não gravo vídeo, né? O papai jujuba aqui, ó, gravou um videozinho, né? Aí a volta, né? As voltas vem com código, né? Bom <risos> Gente, eu queria mandar um beijo para minhas amiguinhas que se chama? Gabi? Estela? Estela? No caso, tela, dando mesmo Bom, continuando Aí qual era o nome mesmo? O famoso mesmo, que é meu amiguinho Aí tem, cadê? cadê? A... A... A, La... a Lari a Ana. a Ana A Evelyn A Evelyn eu não jogo muito, porque Eu não sei, faz tempo que eu não vejo ela Mas, bom, né E é isso Bom, e pra Sofia Que eu tenho ela desde 2000. É, da Sofia E eu acho que, se eu não me engano, é hoje Que eu que eu faço aniversário de amizade com... Três anos de amizade com a Estela, eu acho Era dois ou era três? Ah, então, gente, hoje vamos resgatar... Resgatar, não É meio que conseguir três itens Itens, tá bom? Então, é esse o boné do dia da internet segura 2021. Aqui, ó. Aí tem o um mundo aqui. Aí tem essa aba aqui que embaixo é amarela. Amarelo? Laranja. E em cima é azul. Aí aqui ela é amarelo. Aí aqui é azul, roxo. E aqui embaixo é azul. Não dá pra entender nada, mas tudo é bom. Bom, aí vocês vão em obter, gente Porque não precisa fazer nada Eu adorei que da última vez eu, eu morri pra, pra um tubarão Lembra? Obter agora Tô só esperando o seu robux, pai Agora Que já tenho, gente Depois eu visto tá? Mas aqui O boi do Feliz Ano Novo Da China Dia do boi O boi tem touro, virou touro. O pai. O boi tem chifre. Eu vou deixar tudo na descrição, meu povo lindo. Maranesh, paranash, paraninhas. Então, gente. Aí hoje a gente também vai conseguir outro item, que é três itens. Você deve estar perguntando. Por que três itens? Eu falei três itens e só consegui esses dois. E por isso que tem essa aba aberta, né? Aqui, nunca... Ai gente, esse, esse coisa aqui vai estar tá na descrição, tá? E esse daqui também vai estar tá na descrição. E esse daqui também vai estar tá na descrição. E essa aqui eu vou jogar. Por enquanto que carrega, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo para seus amigos. Tá, povo? Tá carregando. Né? Bebe água, faz bem pra saúde Calma, gente, que eu tô invisível O povo Eu virei a mulher invisível a da, da, da, da, da, da, escanda, escada, Escadão Fantástico Ai, eu não tô mais invisível Gente, mudei o cabelo Meu cabelo, gente, eu sempre mudo de você Você, pra quem não sabe, é o outfit Tá, primeiro eu preciso voltar. Nesse, nesse, nesse ou nesse. Eu só vou poder votar em um. Um aqui, ó. Um da minha mão, ó. Eu tô mostrando um aqui, ó. meu bom. <risos> bom. Hum, eu acho que eu vou. Acho que vou naquele. Oi. A gente vai ter que fazer. Hum. Vamos fazer. Vamos botar de novo. Aqui, ó. Nesse aqui. Aí, calma. Não, peraí. Esse aqui. Vou botar isso aqui. Hum. Eu vou nessa daqui mesmo. Vou continuar meu voto nela. Hum. <risos> Ah, um, um dos quatro Deixa eu ver, vai Esse aqui mesmo Hum, GMT Ah, mas olha aqui o Royal Calma Gente, eu sou muito viciada em Royal Rhyme Calma que vai Calma aí Aí foi o Ray Ali Hum, Aqui ó Broken Rave que eu jogo hum, Não conheço nenhum Então eu vou nesse vou nesse Calma Eu voltei não Sempre voltar para confirmar Volte Manual eu consegui um emblema Aqui, ó, um embleminha Aí agora, gente, vamos fechar aqui, ó E vamos dar um Calma aí, eu não sei nem porque eu tô com o dia mais aberto, né, gente É vida Aí, ó, consegui Agora eu só vou equipar todos os itens Que eu ganhei Bora, povo Que tá carregando gente Há mil anos depois, bananinhas esperando, morrendo de curiosidade. Bananinhas esperando... Eita, pegou! Aqui o boi, tá no meu ombro. Aí ah, isso aqui ó, tá aqui ó. Ó, ó que chique, tá, vo, tá voando. <risos> tá nem grudando. E tem o meu bonezinho aqui da internet. Mas então pessoal, foi esse o vídeo pra vocês verem gente então Voltamos, vamos voltar com o Roblox no canal É o melhor eu só o quero robô <risos> Então né Mas então pessoal, foi esse o vídeo pra vocês verem gostar gente Me segue no Roblox, me segue no ZP10, me curra o Roblox, me manda a nick virtual Falou Me segue no Roblox, me segue no ZP10, me segue no Roblox, me segue no Zepeta, se Roblox, me nick